Olá família, muito bom dia, aqui é o grande boy Abeliz Beats Abel profissional. É tudo um pouco legal, o que sempre tentamos, sempre temos feitos e reabilitamos. Tenho mais um tutorial de Kizomba aí, que eu fiz para um jovem de nome admirado, com o título de Amore. Eu vou vos mostrar como é que eu fiz essa aqui Uma mas pra um pouco leve. Estão um pouco leve, eu vou vos mostrar como é que eu reproduzi essa produção. É o seguinte, eu tenho que usar Este tipo de que é, que é assim. Este é esse piano que traz ali no Footloops que é chamado Stream. Stream, uma coisa dessas. E vamos também tocar mais. Esse é um fundo. Esse fundo quase não é. Não pode usar tanto. Não pode usar tanto. Só use para. É depende de beats que há. Tem beats que acompanham para usar. Tem beats que mesmo não merece usar esse tipo de fundo. Eu usei este no bridge point depois eu coloquei o uh, da pf stream page maker este é o fundo que eu toquei aqui para uh, equilibrar o vídeo e este e também mais isto, esse é o port esse port que eu usei no lens stream de power então é como vocês estão a ver isto e temos este fundo do dance. e... este foi bem masterizado como vocês estão a ver esse piano Nexo Software o master que eu usei é este para tocar assim como estão a ver aí para tocar assim vejam só quando eu desligo o master como o fundo toca a ver está saindo um pouco feio então... Eu prefiro usar este Para diferenciar Doito E ter um nível de espira Acho que A luz de isto Este é um mais é isso, mas eu usei nesse beat, size, esses aqui, assim, um pouco de compressor, também o Fit que eu usei, este, e mais fabfiltro, filtro fato que usei também esse filtro, eu gosto muito de filtro para já o beat, ter aquele efeito um pouco diferente, é? Né, sempre usado essas coisas de filtro, um filtro, que é, e assim é que eu adoro, mas é pá, Antes disso, eu primeira coisa agradeço a vocês todos que estão assistindo esses bons tutoriais, meus vídeos, que sempre precisam de se reforçar em likes e visualizações. Porque isso eu sempre já tenho dito que para crescer o meu canal sempre vai depender de vocês. Então eu agradeço muito por aqueles que subscreveram-se ao meu canal. Estou de grato. Apesar de ter um pouco que eu tenho subscritos, mas eu gostaria que tivesse mais de milhões de subscritos e visualizações. Eu estou satisfeito em vocês. Qual é a coisa que vocês precisarem, eu posso vir ajudar a fazer na parte da música. Apesar de não saber tudo, mas pouco que eu consigo. Pode valer para ti também e para vocês todos. Muito obrigado família. Até o próximo vídeo.